Primeiro você vai colocar embaixo de água corrente e tirar todo o restinho de produto ou detergente. E aí você vai levar para o micro-ondas. Sim, você vai colocar dentro do seu micro-ondas por apenas 30 segundos. Só colocar 30 segundos e dar play. Agora você deixa o micro-ondas fazer o trabalho dele. Assim que ficar pronto, cuidado porque vai estar tá muito quente. Quando esfriar, você leva de volta para a sua pia e pronto. Pia limpa e esponja desinfetada.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 Agora, testa aí na sua casa e me diz se o seu micro-ondas não ficou divino. Esse aqui é o comeião, tá? Comeião, uma comeia grandona. Ela é transparente, então ela é o um máximo. Ela tem um plástico um pouco mais rígido e, com isso, a gente consegue colocar coisas que, são, que ficam meio jogadas no armário. Compridas e meio jogadas no armário. Então, ó, dá pra você, por exemplo, organizar os chinelinhos. As rasteirinhas. Dá pra organizar também, sabe o que aqui dentro? Sapatilha. Quem usa muita sapatilha... Que é complicado, às vezes, de você colocar no armário. Acaba ocupando muito espaço quando você coloca só as sapatilha assim e sobra aquele espaço em cima, né? Se você não tiver um organizador de sapato, como é que fica? Aqui você consegue organizar as sapatilhas em pezinhas. Elas ficam limpinhas porque vão ser separadas, tem a, a divisória, Sim. né? E fica tudo organizadinho, assim como o chinelo. E aí você consegue organizar os chinelinhos e as sapatilhas de uma forma maravilhosa. Cinco coisas para você desapegar agora na sua casa. Primeira coisa, abra sua geladeira e você deve ter molhos, shoyu, coisa que veio do japonês. Tudo vencido, é hora de jogar fora. Segunda coisa, remédios fora da validade. Aqueles remédios que você comprou para uma coisa específica, uma tosse, ou um dia que você estava se sentindo mal, ou mesmo aqueles que você simplesmente guardou e não olhou a validade. É lixo! Frascos vazios, minha amiga. Sabão, líquido, shampoo, condicionador. É, excesso de sacolas de supermercado. Pra que isso tudo, gente? E cadernos e planners antigos, tá? Coisas que você já escreveu ele todo e não usa mais.